falar com vocês sobre financiamento direto do Teatro Oficina. É, todos nós, de certa forma, somos autores, atores, diretores, participantes é, desse teatro que é histórico, não é, não é um prédio, é uma ideia que atravessou o tempo e tá viva e dando frutos, então assim, o teatro, oficina, ele precisa é, da nossa participação também é financeira, para se manter vivo, criativo, provocativo, provocador, é, como sempre foi, então tá aí uma oportunidade, você que queria ser ator, você que queria ser diretor, é, comece se dirigindo, é, levando dinheiro, recursos também para o teatro oficina, eu tô nessa, bora?